Recentemente, o Fórum Econômico Mundial apontou as 10 maiores competências do profissional do futuro. E em outros conteúdos eu já abordei esse assunto aqui, trouxe inclusive especialistas para dizer sobre essas competências, o que muda, como é que isso funciona na indústria farmacêutica. Dessa vez, eu resolvi fazer uma série de 5 episódios, esse é o primeiro episódio, e eu vou associar diretamente... Essas competências, a rotina do propagandista, como que se aplica isso, como que se desenvolve essas competências para se ter vantagem competitiva né? na realidade atual da indústria farmacêutica, da profissão propagandista, como que você pode se destacar e desenvolver essas competências. Eu sou Celso Dias e esse é o canal Vida de Propagandista. Bom, é muito recorrente, as pessoas perguntam, Celso, como que eu me preparo para ser propagandista? Será que eu tenho perfil e não tenho? Inclusive, eu vou deixar aqui um link para você fazer um teste de perfil gratuito. Já são mais de 5 mil testes feitos no Brasil inteiro, para você saber o quanto você está é, distante ou próximo do perfil do propagandista, então é legal, é gratuito, vai lá, faz, você vai levar em média uns 5 a 8 minutos para concluir o teste e já vai ter ali a orientação. É legal que você não vai só saber o quão próximo você está ou não da profissão, como você vai também receber dicas de como desenvolver. E aí eu resolvi ir mais além ainda, que é mais uma exclusividade do canal Vídeo de Propagandista, então se você ainda não é inscrito, se inscreva, já curta o vídeo aí, é, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito, porque são sempre conteúdos exclusivos que a gente deixa. Ah, não esquece de acionar o sininho para você ser sempre notificado desses conteúdos. Não por acaso a gente é hoje o maior canal do Brasil sobre a profissão. E nessa série de vídeos que eu construí, nós vamos falar, nós vamos fazer um paralelo direto entre essas 10 maiores competências apontadas pelo World Economic Forum, e a realidade da propaganda médica. Como é que eu enxergo isso na propaganda médica? Como é que eu desenvolvo isso? Tá? Então vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre duas, que é resolução de problemas complexos e pensamento crítico. Falando sobre resolução de problemas complexos, como que isso se aplica à realidade do propagandista? Pensa comigo, você é um propagandista, então você tem a responsabilidade de cuidar de um território, de um setor. E cada setor... Considerando que nós vivemos num país de dimensões continentais, cada setor tem uma realidade específica, socioeconômica, cultural e etc. Cada laboratório tem a sua própria estratégia. Cada linha de produtos dentro do mesmo laboratório tem uma necessidade específica. Leve em consideração ainda que você tem médicos né, que têm perfis comportamentais, que a, os próprios pacientes têm perfis diferentes, dependendo se esse médico atua numa zona mais periférica, numa zona mais central. Se ele tem diferentes atuações, esse médico ele pode ser ele pode atuar ali é, como plantonista, ele pode ter uma clínica, atuar em uma clínica particular, etc. Então, a realidade mesmo de um único médico pode ser diferente dependendo de onde ele atua. Para você entender a que nível de complexidade se chega. Então, imagina, tenta colocar isso na, na conta aí, mais o fato de você é, fazer propaganda para diferentes especialidades médicas. Né? Então, todo esse cenário, junto... né? configura uma, uma, uma complexidade de atuação. Agora imagina se você tentar tratar isso de uma forma geral, se você tentar buscar por respostas padrões, por receitinhas prontas. Não funciona. É necessário desenvolver a capacidade, a habilidade de resolver problemas complexos. E presta bastante atenção. Por trás dessa competência, existem outras competências que precisam ser desenvolvidas. Pelo menos, eu vou citar algumas aqui, mas a gente vai e pode ir muito mais além disso. Pensamento estratégico é a capacidade de enxergar o cenário como um todo, a, como está o comportamento das suas marcas em relação aos concorrentes, em relação ao mercado de genéricos, etc. Você tem que ter e desenvolver também, além do pensamento estratégico, o pensamento de dono, a visão de dono, é, o empreendedorismo que tem a ver com a capacidade de ir para o mercado e ir aprendendo à medida que você vai tendo conhecimento de como que funciona a dinâmica daquele mercado. É a antifragilidade, que é a capacidade de aprender com as adversidades, uma habilidade muito comportamental, inclusive. Então perceba, a resolução de problemas complexos envolve outras competências que precisam ser desenvolvidas para que você tenha sucesso na atuação como propagandista. E falando um pouco também sobre o pensamento crítico, que a gente vai perceber que acaba que uma competência ela, ela se relaciona de alguma forma com outra competência e a gente pode entender isso como a capacidade de questionar a sua realidade. O pensamento crítico não tem a ver com a qualidade das, das suas afirmações. Na verdade, tem a ver com a qualidade das perguntas que você faz, com a sua disposição para questionar. E aí vem uma armadilha, porque normalmente pessoas experientes acabam tendo uma tendência de afirmar mais, de ter mais certeza que é daquela forma que funciona, porque sempre funcionou assim, porque eu consigo os meus resultados assim, e menos disposição para perguntar, para questionar. Então, muita coisa pode virar paisagem, muita coisa pode passar desapercebida, e principalmente porque o mundo está em constante mudança. Então, a minha dica para você, se você é experiente ou se você não é experiente, mas não desenvolve muito bem, é a capacidade de perguntar. Se pergunte, questione a sua realidade, como é que dá para fazer diferente, não se apoie tanto na sua experiência, tenha a capacidade de se renovar cada dia, de questionar, de ver tudo como novidade, para que você possa se atualizar e não ficar no tempo. Porque as coisas mudam e de repente você pode se questionar por que é que você deixou de ter valor e é exatamente nessa armadilha que pode morar o perigo. Então eu falei sobre duas competências, olha que legal. A gente ainda tem mais oito competências para explorar. E eu quero deixar aqui ah, uma mensagem final desse vídeo, que é o seguinte. Ah, conhecer essas competências está para desenvolvê-las, assim como assistir um vídeo do, do Bruce Lee está... Para ser capaz de lutar com o Gifu de verdade. Uma coisa é você conhecer, uma coisa é você ter conhecimento dessas necessidades de desenvolvimento. Outra coisa é você botar para rodar, para evoluir, para crescer, para desenvolver, para treinar. E isso exige prática. Então fica aqui meu conselho, né? Que o nosso curso da benchmark e treinamentos ele é todo focado em desenvolver essas e outras habilidades que fazem a diferença na atuação atual do propagandista. Tá? Então, é preparar o propagandista para as necessidades presentes e até mesmo futuras. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse primeiro episódio. Eu quero deixar aqui o link para você fazer o teste gratuito de perfil da benchmark e te convidar para assistir o próximo na semana que vem. Sucesso para você!